Hoje vou-vos dar algumas ideias para fotos para esta época natalícia. Como vocês sabem, os luzes de Natal são perfeitas para as fotos. O efeito buquê fica sempre bem, mas sabiam que podem alterar o formato do efeito boquê para qualquer símbolo que queiram? Para criar o vosso próprio buquê, só precisam de cartolina preta, recortar um círculo do tamanho da vossa lente e recortar dentro desse círculo algum símbolo. Eu decidi criar um círculo com uma estrela e outro círculo com uma árvore. Agora só precisam de colocar este círculo à frente da vossa lente e já está. As vossas luzes, em vez de ficarem redondas, ficam no formato que vocês quiserem. Podem colocar literalmente qualquer símbolo, mas para o Natal aconselho-vos a criar buquê com estrelas, árvores e flocos de neve. Estamos na época do Natal, por isso fotos com a vossa árvore de Natal são completamente essenciais. Podem tirar uma foto normal e apanhar a vossa árvore de qualquer ângulo. Pode ser uma foto mais clara, para se enquadrar melhor num feed branco, ou se vocês preferirem, uma foto mais escura, onde a fonte de luz principal são as luzes de Natal, e esse tipo de fotos ficaria muito bem em feeds mais escuros. A próxima ideia é focarem-se mais na decoração da vossa árvore de Natal. Aproximem-se da vossa árvore e fotografem algum detalhe que vocês adorem. Deem uso à função macro da vossa câmara. Se tiverem uma decoração com bolas de Natal espelhadas, aproveitem para fazer o efeito fish essas fotos são sempre super divertidas de criar. Se quiserem, vocês também podem aparecer nestas fotos. Podem criar uma foto de silhueta, para isso só precisam de se colocar à frente da vossa árvore de natal e deixar que as luzes de natal façam a foto por vocês. E se quiserem aparecer mais, só precisam de iluminar a vossa cara. Podem ligar as luzes da sala, mas se isso não for o suficiente, podem também usar o flash do vosso telemóvel ou alguma lanterna ou candeeiro para iluminar mais a vossa cara e criar uma foto iluminada, tanto em vocês, como na vossa árvore. Não se esqueçam que fazer ações tão simples como ler as mensagens do telemóvel, ler um livro, ver televisão, tornam-se fotos super natalícias se tiverem árvore de Natal ou alguma decoração de Natal ao vosso lado ou atrás de vocês. Outra coisa que me faz lembrar imenso o Natal são cobertores quentinhos e camisolas com padrões super natalícios. Se tiverem alguma roupa desta categoria no vosso armário não se esqueçam de tirar algumas fotos com elas, ficam sempre adoráveis. Podem também a essa foto da camisola adicionar uma bebida quentinha, como um chá, um chocolate quente ou um café com leite, para mostrar aos vossos amigos que estão quentinhos em casa a ver coisas deliciosas. Por falar em estar quentinho, fotos à beira da lareira também são super bem vindas. Esta próxima ideia é um bocado óbvia, mas não podia não estar aqui no vídeo. Não se esqueçam de tirar muitas fotos à decoração de natal que colocarem em vossa casa. E façam um tag da minha conta de Instagram nas vossas fotos, adorava ver a vossa decoração. Outra coisa que não podia falhar são os prendinhos da beira da árvore. Dou-vos como ideia pegarem num presente e colocar o efeito buquê como fundo. Vai ficar mesmo muito bonito. Existem duas plantas de natal que vocês também podem fotografar. A primeira chama-se planta de natal e a segunda, claro, o azevinho. E por que não tirar uma foto baixo com vinho? Como todas as boas festas de família, não se esqueçam de tirar muitas fotos em grupo. E claro, de toda a comida e sobremesas que vão comer nesse dia. E não se esqueçam de tirar fotos ao vosso look do dia. E espero que este vídeo vos tenha dado muitas ideias para fotos. Boas festas e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!